Fala galera, beleza estou aqui com mais um vídeo Dessa vez eu trazendo para vocês Mais uma gameplay É né? um ué, não é uma gameplay Rapaziada, muita gente tá, deve estar tá confusa agora Porque eu estou aparecendo no início do vídeo Como um vlog, base de vlog Mas rapaziada, eu, eu fiz uma gameplay Diferenciada aí, como assim Uma gameplay é diferenciada Mano, eu cansado de fazer só com, é, só Gameplay, tipo, focando só em um jogo tá ligado? Então eu tive uma brilhante Ideia de fazer várias gameplay E juntar tudo tudo uma vez vários jogos e não tá todo em em uma gameplay só em um vídeo só vocês entenderam mais ou menos mas vai cada hora da hora e mano é, dessa vez aí eu fiz só esses jogos aí por enquanto como vocês vão ver aí e depois para mais para frente aí vocês vão deixando no, nos comentários aí entre 5 a 6 jogos aí Bota o 6 aí, comenta os 6 jogos Daí eu escolho, é, tem uma opção a mais para escolher E a patada, eu quero fazer é, vários outros jogos como Red Dead Redemption 2, God of War, eu também tenho aí é, Muitos outros jogos, também quero fazer um formato diferenciado entre, entre só em animação, tá ligado? Como assim só em animação? Como Lego, Quest, é, jogos animados, tá ligado? Tipo animação mo, mo, mo, modelagem não é modelagem né? eu falei errado ah, vocês entenderam mais ou é menos assim. que como se funciona a animação aí que eu quero fazer Tem o Lego Star Wars, tem o Lego é, DC, tá ligado? Que, é o, que em vez de da, da Disney, é da DC, tá? aí dá pra fazer os dois, dois nesse formato aí, se vocês gostarem Mano, vou bater uma meta alta, porque esse vídeo aqui deu trabalho pra fazer, mano. Na moral, então vou botar uma meta alta aí, 30 likes aí, 30 likes aí, eu volto aí com no, é, com novo for, com o mesmo formato, só que em outros jogos aí. Esse, eu peguei esses jogos aí que são meio diferenciados, que a rapaziada não, não viu ainda no canal, porque talvez vocês curtem, e eu posso estar tá fazendo em live aí as gameplays pra vocês. Então, foi bem rapidinho os TK de, de gameplay. É isso aí rapaziada, não vou ficar me enrolando aqui Curta o vídeo aí, deixa o like e fui! Bora, bora, bora, acelera, acelera vou pegar os caras, hein, vou pegar os caras, hein Bora, acelera Aí, ai meu Deus Aí, padrão, padrão, padrão Acelera, vou pegar, hein, vou pegar Na neve aqui rapaziada, tamo na neve aqui Esquece, só na drift aqui, caramba, tô batendo tudo Aí, calma aí, calma aí De GVR na neve, quem diria aí rapaziada na moral, na moral, na moral, mano, os caras estão muito longe, os caras estão muito longe, tô caralho. Tchim, caralho, que drift. Já tô vendo a traseira de um ali, mano. Vou pegar. Dá o Nitricher. E uma reta. Caralho, essa curva aqui me fudeu, hein, mano. Virou, virou, virou, virou. E caramba. Caralho, velho. Aí, mano, agora eu tô fodido, velho. Tem que acelerar muito agora. Tá o Nitrutou, foda-se. Agora eu não aguento mais. Será, mano? Caramba. Depois daquela recetada que eu dei ali, mano, depois daquela recetada ali, fodeu, hein, Sei lá, mais ah, 200 km já, 200 milhas, né, não é km não, aqui é o... Ah, aqui tá a km, tá certo. Falei mesmo. pra voar, hein, mano. O carro até que chega mais, tá ligado, mas que tem um pouco... problema dessas curvas, aqui, mano, ele não consegue, pegar muita velocidade. Os caras tão ali na, na curva ali, mano. Fazer as curvas direitinho, é o pé tá escurecendo isso que eu gosto do teclio, mano O bagulho escurece do nada Aí, agora, acelera, acelera é, Será é. é que eu já tem na reta aqui, mano? Já estão... Já vou pegar ele na reta aqui, mano Já tô vendo um lá, hein Não, tô vendo nada Tô vendo, pô, Acelera, caralho Acelera, pô Aqui é em EG, mano caralho. Tô vendo um ali, um caiu ali, ó Aí, caralho, eu cansei, mano Esquece Esquece, pô esse GTR mano, passei geral, mano, ae yeah. dei uma fregadinha pra, op... pra segurar, e caramba, um passei geral, aí, é. vejo o passei ciclo geral dos mano. no passei geral, caralho mano, passei geral, mano, a neve é muito fora mano, na moral, ae, caramba, quase escorreguei ali mano, se eu tivesse escorregado na bananinha, ae, yeah, né? cuidado com, esse, com essas curvas aqui mano, essas curvas aqui é o perigo, acelera, Acelera que já tá no final. Acelera. Acelera que já é já tá já no final. Caralho, mano. Quero dar passaram, né, mano? É ultrapassada. Né? Vambora, vambora, vambora. Já é o final, pô. Tá 90% já, mano. Essa curva aqui um... me fudeu uma vez, mano. Ainda ver que eu soube fazer aula agora. Não, mano, não, mano, não, mano. Acelera. Acelera, pelo amor de Deus, que o céu tá vindo aí. Bora mano, acelera Celta tá, tá chegando, acelera Bora porra, ganhei ainda caralho Deve dar uma derrapada aqui mano, caramba Bora, bora. vambora, não, ah, não, não, não, tem que pegar o carro lá mano Falei errado, falei errado, é pra pegar o carro aí Fica bem maluco, bora galera, Bora. Ih ó, tá pra dirigir não? Entra aí, pô, entra aí, entra aí Vamos, cara, para é pra hoje, mano Bora, Caralho, que jogão, mano Que jogão mano. Pô, mano, eu joguei esse jogo aqui umas duas vezes, tá ligado, Rapaziada. Mas, mano Joguei uma vez, acho que foi na casa de um amigo meu, mano Ah, não, eu joguei um beta eu Joguei beta uma vez Só dava pra jogar um pouquinho Depois eu curti, fui lá e comprei o jogo Muito da hora, mano, muito da hora Esse jogo aqui vale a pena comprar ainda na hora do jogo, né Aí, aí, aí vira Caramba. Vambora, vambora. padronizou. Mano, que jogo foda, mano, na moral. É, eu tô perdendo um viajante ali, hein? Rapaziada, vou cortar aqui, mano. Quando chegar lá eu... posso com você. Já volto. Ele já tá chegando, na verdade. Caramba. Fora que agora vai ter massacre. Agora vai ter massacre. Agora vai ter tiro. Tem um caralhinho. Hostil abatido. Matei um já, já matei um cara aqui, mano. Não, não quero ler o tutorial, não, bro. Enviando drone. Tem dois caras aí. Caramba, mano. É, é tipo. Tipo. Ah, mas não sei qual é o jogo, não. Não sei o nome no jogo, não, hein, pra falar pra vocês aí. Que é parecido. Puta merda, matei o cara. Acelera, galera. Vambora, galera. Caralho, explodiu tudo, mano. Ai é, caralho, ai é, caralho. Cadê o cara? Cadê o cara? Ah, tem um monte de cara ali, hein, mano. Tem um monte de cara ali. Que não tem ninguém. Mano, o bom que dá pra pegar. A partir da malha got! Vamos desse que eles tem mata! Bom que. ai é, caralho! Ai é, caralho, ai é, carai, cadê o cara, mano? Puta merda, morri. A galera, vai me salvar aqui, mano. O bom se tu morre aqui, o cara te salva, tá ligado? Olha lá, vamos me salvar agora. Bora galera, tô morrendo, mano. Me deram uma injeção aqui. Ah, ah. Aí, boa, valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, esquadão. Valeu, esquadrão. Tamo junto, tamo junto. Bora, vambora, vambora. Mano, tem som. De... Tem som. De, de passarinho. Ih, caralho, tem um monte de gente. Aê, padrão, um de baixo. Devagarinho, devagarinho. como é que eu vou pegar 12 aqui, hein? Tô chegando, tô chegando. Mata, mata, mata, mata. Ô, oh, matou, já era. Dá pra até você mudar de canto, caralho. Já completei, mano. Já completei a missão bora Bora apagar. Bora que não tem mais ninguém. Responde o time todo. Caralho, caralho, fora, mano. Joga fora. Não entendes? Não, mano. Que você quer? Amaro, onde encontrou ele? É sério? É disso que se trata? Tranquilo. Ele tá na fazenda Atoil. Vai embora, fala aí, pô. com quem com a Não é tiro na cabeça, hein? E morreu. A gente tem que acabar logo com isso Vambora, vambora Se eles estão com ele nessa há um tempo É grande chance de ele já estar morto Talvez, talvez não O Amaro é grande no movimento rebelde Aí eu vou ter que pegar um cara aqui Matar tá um cara aqui tá... podemos... Vambora que vai começar, hein Vai começar, hein Vai começar, hein? Vou até aumentar o volume dessa parada aqui, hein? Botar o um microfone aqui, pá, ah, Que ah, ah. eu não quero primeiro primeira pessoa, não, mano. Caralho, como pra esse carro aqui agora, mano. Acabou de sair do mercado. Certo. Nossa senhora, que rápido. Ai, caralho, me quebraram aqui, mano. Beleza, beleza. Eu apertando o X aqui, assim, a gente quer assim, tu. É na RTC ou não, é 25, pô. Pega, que é Acelera, pô. E, e, e, e. Assim, ó. Eita, caralho. Aqui o bagulho é mais intenso. O bagulho é mais intenso. Tem que usar o freio, não. O que você que ser a favor do freio? Aí, aí, aí, aí, aí. Acelera, acelera. Minha nossa, senhora. e Ih, usar os caras aqui pra. Vai escapar aqui, mano. Ih, no pau na viola aqui assim. acelera, acelera, acelera, acelera, acelera, acelera. Acelera. Mas foi o último, velho. Cara, mas que pista da hora. Gostei dessa pista aí. Comenta aí embaixo se vocês acharam dessa pista. Ih, e nossa, mano Nossa senhora, a Pode tá violente Tá acontecendo nada, mas tá violente Não, hum, mano, mano, acelera esse bagulho aí, mano é, fora que tem muita curvas, mano você tem, Aqui você tem que ganhar nas curvas, tá ligado? Mas é nem rapidez aqui, assim, mano Ih, fudeu, agora fudeu, ai, caramba Ela me bateu, mano, acelera, acelera já tô sem assim farol, já, mano. Ih, caramba. Já passei, já passei, já passei. Já, já. É. Tem negócio de explosão agora, mano. Meu do céu. Tele, tele, tele, tele. Já peguei o carro pesado pra isso, mano. 400kg. Vai, cara. Virou, virou, virou. Pra não derrapar, tá ligado? Eu tava pesado pra isso, pra não derrapar, mano. e derrapar, aí Acelera, mano, acelera que você tá sentindo Mano, você vai em número. Você vai em número, não, hein. passar geral, hein, vou passar geral, hein. Vem cá, não. Acelera, acelera, acelera, acelera, porra, acelera. Freia, freia. Eu nem freio, Só desacelerei. Freio, agora freio. Agora freio que você quer o Tô virando aqui a Bora. Tá freio aqui de novo, assim, no garoto. E, e, virou, virou, virou, virou, virou, virou. Ah, mano, vai acabar, mano, vai acabar. Ixi, é. Bora. living life every day late at night not okay all i want and i pray all i need are some better day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 If maybe elevate Rapaziada, finalmente amanheceu mano, caramba, demorou muito, cadê o cavalo? Não, calma aí é que eu vou atacar os caras aqui mano Desce, desce, desce, desce, desce do cavalo. tentando o triângulo pra descer o cavalo. Tom. Tom Tom Tom Ué, o cara não morre E acertei o cavalozinho sem querer mano, que puta pau, puta, quase sacanagem Vou saquear é o cara aqui, vou saquear é... Ah não aqui é pra pegar o caralho, lá Salvei é a rapaziada aqui, salvei a rapaziada Salvei geral, hein, mano Mano, mano, vê vai, qual é aqui Não sei qual dos três jogos é melhor, mano Fogo! Querer fogo é fogo salvar o cavalo salvar o cavalo Salva o cavalo Ah, não Botação de uma maconha, é Sai daí, guapo, sai daí, guapo Ih, não tem muito essa pontinha aqui, mano, nada Aí a mulher pegou o cavalo mano Os NPC aqui, eles têm vida própria, tá ligado? Que é da hora Cadê o cavalo? Cadê o cavalinho? Vambora, vambora Vambora galopar, vê, mano o Salvar o universo, hein? Salvar essa gente aí Que tá Sendo presa por bandido aí Mal, foi mal, achei errado Toma, é, é, é. toma tom. Já tomou, já tomou o vapor Bora cavalo, bora cavalo! Segue o fluxo! Segue o fluxo do cavalo! Ih, rapaz, ih, rapaz! Ih, rapaz! Toma aí, ô, filha da puta! Ah, vai estar com a em mim? Ah, não, ah, não! Caô! Tá com a granada em mim Beleza, beleza, cadê tu? Ih, que que aconteceu, será, mano? Que que aconteceu, será, mano? Aí a rapaziada fala, corre é aí Mano, esse gráfico é muito bom, é muito gostoso de jogar, mano. Na moral, quando o gráfico é bom, é gostoso de jogar Vamos, cavalinho, tá passando aí, vambora, vamos vambora eu tinha visto isso Ih, caralho, bate o cavalo na testa Vamos! Ah, vamos achar mais coisa aí, mano. Ó o cara. E os caras escutam um rádio, tá ligado? Isso que é da hora, mano. Não percorre. corre. Os caras escutam um o rádio, tipo, aleatoriamente, tá ligado? Parece que os NPCs realmente têm vida própria, mano. Olha esse lugar aqui, rapaziada. Na moral, mano. Que visão do caralho. Caralho, matei. Matei alguém ali, mano. Ou parar pra observar, observar aqui, mano. Mano, se desce pra tirar uma foto aqui, será? Olha o seu ar, mano. Dá pra caralho, mano. Ele... Olha isso, mano. A iluminação, o bagulho aqui é muito, muito foda, também. Tá muito louco mesmo. Você não precisa, tipo, ter o seu próprio cavalo, tá ligado? Você pode pegar os cavalos aleatórios, tá ligado? Se você achar também. É um pouquinho complicado de achar cavalo também aqui. Vai, Guapo, vai, Guapo! Vai, Guapo, a... vai, Guapo! A... Cadê o guapo? Cadê o guapo? Toma! E o carro o carro, o cachorro sumiu, mano. O cachorro sumiu, mano. O cachorro o guapo morreu, mano. Ah não. O guapo chega duas horas atrasado, mano. Agora tu vê, né, filho da mãe? Agora que a merda já tá Ah, passada do caralho tá porra, menino! Toma, toma Vai morrer, vai morrer Ih, já morreu, já morreu Aí, rapaziada, faz coa aí, rapaziada, foi coa aí, mano Esquece, mano, igual a polícia chegou duas horas depois tá pastando, ah Mano, olha isso, que cena, velho eu quero que eu vou terminar o vídeo, cara, sai daí Bom, rapaziada, esse foi o vídeo aí, rapaziada Mano, deu muito trabalho, deu 22 minutos, acho pouco não É mais, eu acho que deu 20, 25, é 25 minutos para mais ainda no vídeo, mano Foi trabalhar trabalhado porque teve vários, vários take, vários take eu Falei mesmo, teve que também, mas o um cara joga ali precisa ter uma uma edição diferenciada um tem mais corte, outros tem menos corte como de corrida ali tem bem pouco corte e não dá para cortar muito porque perde um pouco da cena do jogo se eu cortar muito o jogo fica muito pequeno tá ligado então eu queria que vocês viessem mais um pouco do como que é o jogo ali do 25 do aí o te eu já gostei bastante mais do canal então eu não gostei, uh, deu um pouquinho mais de corte ali e o firecry ali, foi firecry e foi ghost o ghost ali o Parkway teve bastante corte então deu bastante de trabalho para corrigir essa parada porque teve vários erros ali que como eu morri várias vezes eu morria várias vezes por causa da missão que eu não conseguia fazer então tive que fazer várias vezes Mano, não sei porque eu fico fazendo assim é mania de fazer assim tá ligado rapaziada? e rapaziada o duque também teve a participação do duque aí o cachorro então deixa o like aí rapaziada não pelo duque é provavelmente pelo duque porque o duque apareceu no, no vídeo aí mas rapaziada esse eu, eu gosto de fazer esse show de vídeo porque eu gosto de fazer é, no canal eu sempre de fazer coisa trabalhar tá ligado como um é música, é edição de clipe, de, de edição de clipe só de, de imagem, com música de fundo, que não sei a minha, tá ligado? ou live também é uma coisa que eu gosto bastante de fazer Porque é uma coisa mais trabalhada E exige mais de mim para fazer as coisas, tá ligado? Muito, eu gosto mais de fazer os um vídeos grandes E os um vídeos mais trabalhados Eu gosto de fazer vídeo pequeno, mas é... Os vídeos pequenos não tem outros detalhes que são mais engraçados Porém, mais curto, né? Então tem um, um curto período de vídeo Então é, é bem da hora também que geralmente é de 8 a 9 minutos que eu faço vídeo ah, A não ser que for derivog daí passa aí a 12 minutos, 10 minutos Minutos, no máximo, e, e é legal, tá ligado, fazer derivote também, os derivote estão passando tão bastante, eita cara, estão bugando, estão dando bastante certo, certo no canal aí, principalmente os vlogs, outra coisa que eu também gosto de fazer, se vocês quiserem, comenta aí mano, comenta muito que eu quero voltar a fazer, é desafio, que era que eu fazia, desafio da roleta, desafio do monster mano, desafio no monster não tem mais o que fazer, tá ligado, porque, já tomei quase todos os monstros, a não ser que eu vá para os Estados Unidos ou para algum país diferente e tome um, um monstro diferente que Aqui no Brasil não vai ter mais, tá ligado? É só isso. aí. A não ser se eu for um, uma cidade grande como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro aí É capaz de eu até achar um energético diferenciado, mas eu acho impossível, tá ligado? Porque já tomei quase todos porque tem o vídeo de monte 1 e tem o vídeo de Monster 2. Quem quiser aí, tá vendo? Não cai. E... e é muito massa porque esse vídeo aí dão bastante... bastante energia, por isso que eu gosto também. Porque ele começa com Pô, começa com muito sono. Geralmente começa com muito sono, porque às vezes eu não durmo direito. Aí eu começo com muito sono, aí a hora que eu vou tomando a energia vai aumentando, tá ligado? Então o bagulho começa com a ficar doido. E o energia. Eu. Epa, ligado? E o desafio da roleta também é outro bagulho, outros 500 também que é da hora Porque você tá experimentando coisa que você não gosta Ou que você quer num lugar bom aí, você tá experimentando coisa boa aí também No caso do desafio da roleta aí, aí mano, o Thiago, o Thiago aí, eu, sempre se ferrou se aí nos desafios, mano Mas eu quero voltar o desafio da roleta aí, rapaz Principalmente o desafio da roleta que eu fiz pouco, tá ligado, eu fiz só, nossa, foi só um um e meio, tá ligado? Um, o primeiro foi mais ou menos, dois que deu mais a pena. Ah, e outro vídeo também que eu gostava muito de fazer era os vídeos de um dia de um cavalo, tá ligado? Também tá aqui no link também, se você quiser ver, porque é muito da hora. era da hora porque... Sei lá, mano, é um bagulho diferenciado, tá ligado? Como, se, como você pensa se um cavalo... Será que o um cavalo... Obviamente que não dá, né? Um cavalo indo na praia, um cavalo andando de lanche, um cavalo... O é, cavalo jogando, o cavalo, cavalo pescando, sei lá, um dia de cavalo pescador, tá ligado? Dá pra fazer isso daí também. Só que esse daí eu precisaria de uma vara e, e de alguém pra me ajudar a filmar também, né? Porque não dá pra fazer sozinho isso aí não. Eu deixar o tripé ali, daí o tripé, pum, cai do nada assim no lado, aí já era. Mas é isso aí, rapaziada. Falei demais, Cinco minutos aí, obviamente que vai ter corte, né? Então, deixa o like. Mano, vamos tentar bater 30 likes aí. E eu trago mais desse tipo de vídeo aí, porque leva um pouquinho de trabalho Mano, tô até com sono, olha aqui, eu tô com orelha de, de não dormi por causa do vídeo Ainda eu tenho que fazer mais um pedacinho do vídeo ali pra... Poder juntar, né? Que precisa de mais umas paradas aí Mas é isso aí, rapaziada. tô bugado Deixa o like aí, 30 like Quero ver like, hein? De boca pra um amigo seu, mano Convida o teu amigo aí, ó Aí conhece o RLC? ó ele vai falar, obviamente que não, né? Então se inscreve lá no canal dele Aí ele vai falar, não, não sei o que ele vai falar não, mas ele sei o que ele vai falar, mas ele vai falar alguma coisa. É isso aí rapaziada. Boca no trambone, estamos junto, até o próximo vídeo, fui!